Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero. Hoje o vídeo vai começar um pouquinho diferente, vou ser um pouquinho mais direta sobre o assunto. Nós vamos conhecer o Bento Buddy hoje. É Buddy, Buddy, fala como vocês quiserem, tá bom? Ele, eu não vou dizer que ele é um concorrente do Avastar, porque tudo que é novo e tudo que é melhor pra gente, vamos dizer que é um produto... Tecnicamente novo, mas não tão novo assim, apenas não é conhecido muito pelos brasileiros. E a função dele é o mesmo do Avastar, é te ajudar no RIG e a exportação com as configurações do Second Life. Antes de começar o vídeo, eu peço para você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, dá um like nesse vídeo que eu vou trazer aqui. Um produto muito interessante para você, eu sei que você vai gostar, então ele merece um like e compartilhem nas suas redes sociais para que outras pessoas também conheçam esse produto. O Bento Bug, ele também é como o Avastar, um addon que você instala aqui em Fileo, é, em Editar, na verdade Fileo no 2.79 e no 2.83 em Editar Preferências. A diferença é entre ele e o Avastar, ele não tem para 2.79. O que eu acho maravilhoso, porque quem usa o 2.79, o Blender 2,79 é exatamente por conta do Avastar e dos Dev Kits, que tem aquela parafernália toda de ter que atualizar para usar no Blender novo. E os Dev Kits no 2,92 não estão se comportando muito bem com o Avastar do 2,92, não. Então esse Bento, ele é do 2,80 até o 2,92 e eles estão esperando para o 2,93. Um grande detalhe é que eu testei, Desde quando eu comprei, eu testei no 2,92 e acabou dando uns bugzinhos aqui e ali. Assim como eu também testei o Avastar no 2,92 e acabou dando uns bugs também nos Dev Kits e no RIG. E aí eu pude constatar que o problema não é nem o Avastar e nem o Bento, nem o Bento Buddy no 2,92. E sim o Blender 2,92 que está ruim para isso, tá? Para os Kits. Então, vamos lá. Quando você instala e pressiona a letra N, ele aparece aqui no menu tá, de propriedades e ele vai aparecer. Eu tenho o Avastar e tenho o Bentuban, tá? Então, ele vai aparecer aqui. E o bacana de tudo dele é que o menu dele é totalmente diferente do Avastar. Porque ele tem um menu muito mais extenso, muito maior. E o menu dele para RIG, que é o Skinny Aids, aqui também é enorme, tá? Não é difícil trabalhar com ele, ele tem um menu muito dividido, muito certinho, muito bem colocado nos lugares certos, só você saber o que você está fazendo. E ele tem uma opção também para quem quer criar a sua própria cabeça, para quem quer criar o seu próprio personagem de monstro ou corpo, O que eu achei isso muito bacana. Ele tem a função também de animação, a função de animação dele é extensa, é enorme, e eu sempre digo que o carro forte dele é a animação. Porque se você olhar também na página do Bento Burry, você vai ver que o carro forte deles é a animação. A diferença entre ele e o Avastar nesse, nesse quesito aqui, tá? É que todos os vídeos dele. Semanalmente ela tá postando, ó, você pode ver que o último foi a 12 horas, 13 horas, 13 horas, outro 13 horas, também 13 horas. São vídeos curtos e postando um dia, uma semana, são muitos um atrás do outro. Maioria também para animações, poucos para roupas, tá? Porque a roupa não é que não tenha porquê de fazer para roupa, mas é porque não tem muito segredo a roupa. A roupa é dois cliques. E pronto, o resto é o weight paint que você usa. E deixando bem claro que a função weight paint no Blender não é do Avastar, não é do Meto Ele é do Blender. Se você não consegue trabalhar com essa ferramenta, você não vai conseguir trabalhar nem com o Avastar nem com o Bento, tá? E muito menos com qualquer outro que inventarem no mundo aí. Porque o weight paint, ele é do Blender. A ferramenta de peso, de você tirar peso aqui com o pincel ali e ir a colar, não é do Adon, é do Blender. Então você tem que dominar essa técnica para criar seus pesos perfeitos. Não adianta culpar o Avastar, não adianta culpar o Bento Buddy. O peso eight pint é exclusivamente do Blender e se você não der conta disso, faça objetos faça adereços e dá um tempo com a roupa até você criar um pouquinho mais de habilidade nessa parte, tá bom? Eu vou trazer um dev kit aqui, para que a gente veja, e uma roupa, para que a gente veja como é fácil fazer o rig de uma roupa. É só vir, abrir o meu dev kit normalmente, eu faço assim, quero deixar bem claro, porém nos vídeos que ela ensina, ou ele, né, não sei quem, qual é a pessoa que tá por trás do personagem... Ele ensina você a importar exatamente aqui na ferramenta Skinny. Vir aqui em importar e colocar o seu DAI ou vir aqui em importar no final. E tem DAI import, animação editor, você importar o DAI e transformar esse DAI nos esqueletos do Bento. Eu já abro direto, porque eu já fiz o teste para mim, deu certo. E ela também já fez uns vídeos que ela abre direto também, ela ou ele. Então, eu abro direto e eu já pego, vou pegar aqui o da Signature mesmo, o Alice. Ele vai dar essa, e alerta, porque eu tenho o um Avastar adicionado, se eu não tiver ele não aparece o alerta, tá? Antes de começar a trabalhar com o meu Dev Kit, eu faço a transformação do osso para o Bento Bunny. Por quê? Principalmente quando eu vou fazer o rig de calça. Existe uma opção aqui no Bento, em Skinning. Sempre eu vou trabalhar nessa aba aqui. Tem umas outras abas, mas eu não vou entrar em foco agora, porque são tudo animações. Meu carro forte não é animação, então eu não quero ficar falando besteira aqui para você, até porque eu ainda estou aprendendo a trabalhar com essa ferramenta, porque como os vídeos dela, tem muito vídeo, você fala, pô, tem bastante vídeo, maneiro, ótimo, tem muito vídeo. Mas o problema é que os vídeos dela é sem áudio. Ela coloca o note card na tela, escrito em inglês. Tem que dar um pause no vídeo, colocar o celular né, com o Google Tradutor esperar ele traduzir lá, ou você simplesmente traduzir, printar e traduzir como foto no, no, na internet, né? Então, fica um pouquinho difícil de aprender. Não é tão simples, não é tão rápido você pegar todos os esqueminhas daqui, sendo que o, o vídeo em si não tem um áudio onde você pode legendar e ir acompanhando. Por isso, o que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês aqui. Não é nada avançado e talvez... Só lá na frente eu vou conseguir fazer algo mais avançado para você, mas o bacana do Bento, do Bento Bunny, é que se você, você paga 5K e você já tem um suporte de um ano. Para que, que serve o suporte? O mesmo do Avastar. O Avastar você paga é, 11K no Avastar e 5K no suporte, né? O suporte de um ano é para você receber atualizações do produto, quando acontecer bug, quando ela arruma alguma coisa, quando atualiza alguma coisa, eles põem lá na sua página de download do seu perfil do Avastar para que você baixe sempre uma versão atualizada. O Bento Buddy também é a mesma coisa. Você paga 5K no produto, mas você já tem um ano de suporte nesse 5K. E naquela página de, de suporte é apenas a página de download muito simples muito leve muito direto ao download mesmo você já abre você já vai estar de cara com o download tem uma pasta chamada suplementos e é onde você baixa que vai ter todas as configurações para você exportar o que é bacana tudo que você vai exportar já tem lá um preset pronto já tem uma configuração pronta que você instala aqui e já tá pronto para você exportar. Eu não uso, mas é ótimo, entendeu? para quem já quer que o mesh exporta já na configuração certa daquele corpo. Eu já vou mostrar daqui a pouco onde fica. Também tem animações, já tem uma caixa de, de, de LOD de física. Caso a sua roupa dê um erro, você já tem lá o seu LOD que vai consertar esse erro. tipo É muito bacana, ela mastigou muito pra gente nessa parte aí de exportação então ou um ano de suporte você vai ter nisso daí em produto depois que passar um ano se você quiser renovar o seu suporte você tem duas opções você pode simplesmente ou ir lá no no marketplace e comprar novamente o produto por 5k e você ganha dois anos de suporte automaticamente quando você ativar lá dentro do SL a caixinha de login, tem todo o notebook ou noticard explicando como que você ativa. Ou você pode comprar apenas um ano por 3K. Então, eu acho que é muito melhor você juntar os 5K em um ano, né? Lógico que se você começar a fazer suas produções, 5K você tira em semana. E, ou até em dia, dependendo da sua produção. E pagar por mais dois anos, de dois em dois anos, porque aí você está tranquilaço. Então, vamos lá. Depois que eu importei isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou só colocar essas barras aqui para o topo, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Vou colocar o meu esqueleto original em OBJ, em, em modo objeto. Vou vir aqui em... Não vou no esquinem não, tá? Eu vou vir aqui em Rig Tools. Pode ver que aqui, olha ele está todo... É, configurado do Avastar mesmo. Eu vou vir em Rig Tools, e aqui na opção eu tenho essa aqui, ó Convert from Avastar. Isso aqui ele vai converter o osso que é do Avastar para o meu Bento Buddy. Mais fácil para eu fazer o rig mais perfeito. Porque eu tenho uma opção aqui no skinning essa opção aqui, ó. Essa opção é eu digo que é o um milagre que nós estávamos procurando. Sabe aquela roupinha que você faz? Principalmente no Legacy, né? As, as mãos do Legacy, ela é para baixo. É em A pose. E aí você cria uma blusinha no molde do Maitreya lá, ou do Beleza, ou do, do, do Alice lá no Marvelous. Quando você vai fazer o rig no Legacy, não vai. Aí você tem que fazer uma gambiarrinha que eu sempre falo lá no Discord. Por isso eu falo para vocês. Entra no nosso Discord, que é lá eu dou muitas dicas legais. A gente faz muita coisa bacana lá, muito bate-papo, que está ajudando muitas pessoas a resolverem erros durante a produção. Agora aqui, eu posso colocar um número aqui do ângulo e clicar nele, Pose Arms, que ele vai para o ângulo e eu posso rigar a roupa no ângulo que está aqui, sem eu ter que fazer aquele processo enorme que eu ensinei a fazer. Pelo Avastar. Já vou mostrar como que faz aí para calças. Que calças não é um terror? É um terror. Mas depois que eu conheci o Bento Buddy, parei de ter esse terror com roupa. Eu faço um rig de calça em segundos. E é muito bom. Mas para que isso daqui funcione, o meu esqueleto não pode estar como o Avastar. Tem que estar como o Bento Buddy. Então, é essa parte do Rig Tools que nós vamos fazer. Vou deixar aqui a armadura... Em Modo Objeto, e aqui embaixo, depois de toda a seleção de bônus, tem a opção Converte. Eu vou clicar nessa opção e vou esperar converter. Ele converte muito rápido. Esse addon ele é muito rápido. Até para exportar, para dar rig, você piscou, ele já fez. É muito rápido. E ele vai transformar assim, ele vai dar uma escondidinha no osso. Mas aqui, assim que ele transforma, ele já vem aqui em Propriedades do Objeto, e você já pode clicar aqui, ó, View Display, e em Front. Que ele já aparece o osso para você, ok? E ele vai criar aqui, ó. Eu até fechar aqui. O que que eu faço? Tá vendo essa seção 1 que ela tá vazia? Eu seleciono a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E eu puxo para dentro aqui. Pra ficar tudo numa seção só. E eu renomeio aqui como... Corpo. Que aqui eu sei que é onde vai ficar o meu corpo, ó. Tá vendo? E aqui é onde está a minha armadura agora. É essa armadura aqui que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar mais com a armadura que está aqui dentro do corpo, não, tá? E é essa daqui, ó. Esse aqui é o meu corpo. A armadura, simplesmente, se você procurar, você não vai achar ela aqui. E agora ela está aqui. Feito isso, você vai trazer a sua roupa para cá. Eu vou trazer uma calça, já para mostrar a maravilha da calça aqui nesse rig. Importar o OBJ. Essa daqui, ó. Essa daqui eu já criei num ângulo um pouquinho maior. Deixa eu dar uma suavizada nela. Ela não tá no molde Alice, tá? Por isso que ela tá somente fora do molde. Se não me engano, eu fiz no Maitreya. Mas depois a gente corrige isso daqui. Se eu clicar agora nessa opção... Eu virei aqui em Skinning e clicar agora. Aqui está um ângulo de 15, abertura de 15. Eu vou colocar de 10, que eu acho que eu abri essa calça em 10. Clicar no meu avatar e clicar nesse Pose Leg, ela já vai para o ângulo 10. Se eu achar que não é o 10, eu clico aqui e eu vejo qual é o Pose. Como essa calça foi muito tempo que eu fiz, eu não vou saber. Mais ou menos aqui. só clicar aqui em Rest pose, tá também. Na coisa, eu vou colocar aqui o que 8 Vamos ver se é isso. Isso um 8 Então você coloca o número aqui mesmo vale para o braço. Vamos por que 30, beleza. As os braços da beleza tá em 30. Aí eu clico em pose arms, tá vendo? Ele vai para cima então menos 30. Pose arms, ele vem para baixo. Então você deixa ela nessas opções só encaixa a sua calça na, na sua calça né eu vou dar uma editadinha aqui rapidão só para que a gente possa ver um rig certo porque também não adianta o meu produto tá errado no corpo terminei de ajustar tudo nunca se esqueçam de resetar todas as transformações que fizemos aqui objeto apply ao transforms. Ele vai resetar localização, rotação, escala e qualquer outra é, informação que a gente adicionou aqui. Sempre façam isso, o seu rig também vai ficar torto em qualquer addon. Vou ativar de novo a minha armadura. E para fazer o rig das calças com a perna aberta, eu vou colocar bem próximo da perna para vocês verem a mágica que ele faz. É eu clicar. Primeiro eu vou clicar aqui. No corpo, e vou vir numa uma opção totalmente diferente, tá? Para fazer o rig de roupa, é nessa primeira opção, Kick skinny Mas como o ângulo da perna tá diferente, então eu uso esse Skin Pose. Primeiro eu clico no corpo e vou clicar aqui para gravar a posição do corpo. Depois eu vou clicar na roupa e vou clicar na segunda, Garments, para gravar record, a posição da calça. Feito isso, eu clico em transfer e espero. E pronto, ele fez o rig para mim. Sim, ele fez o rig, ó. Ele fez o rig, ele não amassou tanto aqui o, o meio. Eu aconselho vocês a não criarem calça no ângulo 10, criarem no ângulo 3, no máximo 5 aberto, para não amassar o mesh quando ele fizer o rig, porque esse amassado no mesh não é do bento body, não é do avastar. É do excesso de malha que vai ter. Ah, mas e o meio? Vai ficar ruim? Gente, vocês têm que entender. Eu vou até abrir aqui. E os addons não fazem milagres. Eles são um auxiliar em transferência de peso. Essa parte do meio aqui, você tem que fazer no weight paint. E o weight paint é o paint, vocês falem como vocês quiserem, é do blender, não é do addon. Então, é o mesmo processo. Você vai entrar em modo edição na calça depois de fazer o rig. Vai vir em transparência, vai selecionar aqui apenas o meio, sai da transparência, sai do modo editar, clica aqui na pose, abre a sua perna, copia e cola do outro lado, clica novamente na calça, vem a dom. Ativa as duas caixinhas do modificador armature, que é o do Bento Buddy, tá vendo? Entra em modo edição na sua calça e você vai ver os vértices desalinhados. E é como eu ensino lá nos VIPs, eu vou falar rapidinho aqui. Você vem no 8-Pint, onde fica o edit paint aqui agora? Você vai vir aqui em Mesh, porque o 283, eu tô usando o Blender 283, é diferente do 79. Vai vir aqui em Mesh. Eight, smooth, e aqui eu vou colocar como Deform Pose Bones, e eu vou colocar em Interações, número 50, e pronto, arrumou o meio da sua calça. Só isso. Sua calça está configurada no meio. Volta a pose da perna. E essa calça aqui já está pronta para rigar para o SL. Eu vou exportar para que... Eu vou mostrar para vocês o Presets. Que são as configurações já prontas que, ele, que o Bento já deixa para gente escolher. Como eu estou usando o Signature Alice, não tem muito o que configurar. Mas ele já tem uma configuração pronta, caso você queira. Você vai clicar aqui em Mesh Export, Expand Rig, Ent Kit, Opções. E aqui tem Load Presets. Se você clicar aqui, ele vai abrir tudo esse, esse, essa questãozinha aqui para você. Ó, as opções. Então você já tem do Aesthetic, do Beleza Feminino, Beleza Jack, bind de Informação, Custom bind para Pose, Default, pare, Legacy para Masculino, Maitreya, Signature Diane, Slink Feminino, tem esse tempo que eu nunca testei e o Tonic. Todos esses aqui já são configurações de exportação já pré-configurada para você escolher o que você quiser. Tá? Então, se você estiver usando, por exemplo, Legacy Masculina, é só você clicar aqui, ler Settings, que a hora que você der OK, né? Vai aparecer aqui já configurado, para você só clicar em exportar para o SL. Ele já vai configurado do jeito que tem que ser configurado aqui. Como eu estou usando o Alice, e ainda não tem nenhum preset para, para o Alice, só tem para o, o masculino, eu simplesmente posso, se eu estivesse usando aqui o modificador Solidify, Subdivisão um Surface eu teria que vir aqui, ó, Advanced Export Opções tá? E ativar esse Apply Solidify. Eu vou ativar essa opção aqui, ó, Triângulo. Por o um seguinte: muitas calças, quando você faz esse fechamento, ele cruza aqui, ele cria uma sobreposição, ele cria múltiplos tri triângulos pequenininhos entre eles e dá erro de upload lá no, no, no SR. Quando você ativa essa opção triângulo aqui, ela já transforma tudo isso daqui já num triângulo do SL. Então, já alivia esse probleminha para você. Eu só vou ativar triângulo. Não vou ativar modificador, porque eu não tenho nenhum. Só tenho da armatura, mas ele já vai com isso. Vou clicar em exportar e vou exportar para o jogo. Só isso. Não tem, eu não mexo em mais nada aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar na minha área de trabalho mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, pants aula, a gente saber o que que é. Vou exportar como dai Ele não me deu erro algum. Quando dá erro ele aparece vermelho a mensagem aqui. E a gente vai testar isso daqui lá no jogo para você ver que entra, que dá certo. Depois eu vou mostrar para você como você faz para regar uma roupa que não tenha que ter abertura nem de braço e nem de perna, que é muito mais simples de fazer. Bom, estou aqui já no beta, lembrando, gente, que o beta ainda não resolveu o probleminha dele para novos usuários. Quando eu digo novos usuários, é aqueles que estão começando a criar agora, que nunca logaram na grade beta antes, não conseguem logar, não é porque é pago, não é porque é prêmio, não, tá? O que acontece é que a grade está bugada desde dezembro, então eu vou trazer a minha malha para cá, Nosso Dai, antes da aula, ela entrou. Ó, quando tá tudo verdinho é porque veio normal, tá? Ó. Tá bonitinha a nossa calça. Eu só vou tirar esse heat para que vocês vejam. Como eu disse, aqui esse amassado aqui não é problema do Avastar, não é problema do Rig, é problema da sua malha que é muito larga e tá com o ângulo muito aberto da perna. Quando ele fecha ele vai amassar, como se fosse uma roupa normal, gente. Opa, é normal quando você usa com aquelas, aquelas roupas largas aqui embaixo, pô, ela amassa. Então, coerência, né? Não vamos achar que aqui é o um País das Maravilhas, porque aqui também tem a mesma física de uma RL. Então, vamos lá. tá? amassado ângulo 10, diminui, põe ângulo 5, põe ângulo 3 para criação de roupa, de calça. Isso que eu falo para os meus alunos. Parem de fazer calças com aquela perna aberta, muito aberta. E depois, na hora que vocês vão fazer o rig, fica amassado, fica reclamando. Mas é vocês mesmos que estão criando esse amassado. Faz com um ângulo menos aberto, onde não grude. Eu, na verdade, eu dou o rig com as pernas fechadas. Eu não tenho problema algum. Eu crio com a perna dou, eu, no ângulo 1 um ou 2 só, só para afastar um pouquinho aqui. Eu não, não tenho problema algum de criar assim. Muitos têm. Não, eu não entendo porquê, mas muitos têm. Porque gruda, sim, mas é só você trabalhar no Eight pint o 8-Pint é do Blender, gente. Não é do Avastar, não é do Bento Buddy. Se você não tiver habilidade com Eight pint você vai sofrer em qualquer addon, tá? Então, agora a gente vai simular isso aqui. esse amassado aqui é o causador daquela luz branca no mesh, dentro da perna. Acho que aqui dá pra ver melhor, tá vendo? É o causador de luzes, ó, essa luzinha que fica dentro do mesh. Essa luz é porque o seu mesh está amassado e as suas normal do, do vértice e da face embolou tudo. Então, vai criar essa iluminação, essas, essas manchas na face. É, então, reduza. Reduz, porque senão você vai sofrer nisso daí, tá? Vou dar uma reduzida a mais aqui. Achei um pouquinho pesado. Lembrando que essa calça aqui eu não fiz nem retopologia no cinto, tá? Tô, tá pesado, porque tá pesado mesmo. Vai assim mesmo. Eu poderia reduzir mais a zero aqui, mas eu não aconselho a colocar dois zeros numa roupa. Eu vou tirar o vestidinho. Vou, essa... vou tapar aqui a... as partes na moçoila, porque eu não quero que o YouTube trava nosso vídeo né vou adicionar e a calça entrou aqui no avatar normalmente eu vou pôr aqui uma animação tá vendo para que você veja que ela tá funcionando lógico que eu não configurei o tamanho correto por isso que ele tá fora mas aí vem o um detalhe se você acha que a gente usa alfa né pessoal se você acha que você quer algo sem alfa, 100% sem alfa, para que eu use depois uma trans, roupa transparente, a gente vai arrumar isso aqui. É só voltar lá no Blender. Deixa eu ver qual é o lado. É o lado atrás, Ctrl 1. E é esse lado aqui que está entrando nela, tá vendo? Se você perceber, ele tá entrando um pouquinho aqui sim. Ah, posso editar depois de eu dar o rig? Pode. Não afastar, você também pode, desde que você depois confirme a edição, né? Eu vou afastar um pouquinho aqui. Eu vi que na frente aqui ele está aparecendo um pouquinho. E vou só dar uma afastada também. Terminei de fazer, eu vou exportar novamente. vamos lá para o jogo, vou trazer ele aqui já arrumado, vou tirar o peso, eu vou residerar os dois só para a gente dar uma economizada, porque depois eu tenho que trabalhar aqui na grade, eu não quero acabar com os meus créditos do Beta aqui. Apesar é, que para acabar isso aqui vai tempo, né? Opa. Não vou poder zerar aqui. Tá bom. Quando der um problema de física, entra file É igual eu falei. Ele, bento ele traz essa pasta aqui, ó. Deixar aqui para a gente poder enxergar. Suplementar. Aí você entrando nela, você vê essa opção physics, tá? Que já é para esses errinhos mesmo quando acontecer. E aí ele conserta o erro de upload para você, ok? Essa caixinha physics já vem quando você compra o Bento Buddy. Ele já vem. E você conserta errinhos de vértices quando acontecer de ideia de dar erro de vértices na sua roupa ou no seu objeto. Eu vou tirar a par, o de baixo e vou pôr o de cima, que é o que eu consertei a pintura. E prontinho. Do jeito que está aqui, eu posso, não preciso nem usar a alfa. Se uma pessoa comprar essa calça e quiser colocar transparência... Aí você ajusta aqui, conforme os movimentos, você vê os buraquinhos aparecendo, volta lá, afasta, exporta e pronto. Mas não fique zuretando muito, não fique enlouquecendo muito com questões de buraco aqui na perna, gente. Existe alfa da Rude para isso, né? Existe alfa boom para isso. Então, crie a sua alfa, alto read alfa, crie o seu boom alfa e seja feliz e os seus clientes também. Então, pra calça, manga longa, isso foi é tudo alfa, gente. Fica enlouquecendo, não se aparecer um buraquinho aqui, outro ali. Agora, se você tem interesse de fazer transparência, aí você vai ter que ter um, um capricho maior. Essas luzes embaixo, como eu falei, excesso de malha sobrando. Você criou a calça num ângulo muito aberto, no ângulo 10. Faça a criação da calça no ângulo 5, que você vai ver que não fica a manchinha branca debaixo da virilha, tá bom? Vamos voltar lá e fazer agora o rig, eu vou fazer um rig daquele vestidinho que estava com ela, um rig mais simples para você ver um, um, como é que faz um rig de uma roupa que não precisa alterar o ângulo de perna e braço. Eu já trouxe o vestido aqui, tá? E o vestido é comum, você sempre cria com a perna fechada. Como ele é um alcinha aqui, eu já trouxe ele de alcinha para mostrar para você a questão do ajuste da alcinha também, quando você faz o rig pelo Bento Bunny, que não é no Bento Bunny, é no 8 Pint. Então, é, não julguem o produto por um erro que é do Blender. Para fazer o rig de roupas sem ter que mexer na posição do osso é muito simples. Vem em skinning, eu vou tirar esses botões que eu fiz o, a gravação do corpo. Vem em skinning, clica na roupa, vem aqui na primeira opção, no Kick Skinning, clica em garments, clica no corpo, clique na parte de baixo que é o shorts. Fez isso, vem aqui em tranças. Tá vendo aqui? eight Clica, transferir peso. Acabou. Transferiu. Se você clicar na perna R, você vai ver que transferiu. só isso. Se você clicar no braço R, você vai ver que transferiu. Aí tem a questão da alcinha. Já vou abaixar aqui para mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que ela repuxa aqui, como o Avastar faz. Por que ela repuxou? Porque o lugar da alcinha é aqui e não aqui na clavícula. Você tem que tomar cuidado, aqui não é clavícula, tá? Aqui tá como ombro. A minha alcinha, quando eu criei, eu criei ela próxima ao ombro. O certo é criar ela na clavícula, que é aqui. tá? Quando você criar uma alcinha, dê preferência para criar nessa posição aqui, ó. Eu criei nessa posição aqui. Aqui é ombro, aqui a clavícula. Então, você também tem que saber a anatomia para você criar uma roupa. Se você cria no lugar errado, não tem milagre. Você tem que saber criar. Eu criei aqui e eu sabia que eu ia ter esse trabalho da alcinha. Se você criou aqui, esse esse osso aqui não vai influenciar aqui. Não vai puxar, tá bom? Eu já sabia onde eu estava criando, já sabia o que eu ia acontecer, para mim não tem importância alguma. Como eu resolvo isso? No 8-Pint do Blender, nada a ver com o Avastar, nada a ver com o Bento Buddy. Então, nós estamos aqui no Bento, tem essa opção também aqui no Bento Skin Smooth. E se eu clicar aqui no Skin Smooth, colocar, por exemplo, fator de 1 um e dar Enter, ele vai dar uma arrumadinha, aonde tiver que arrumar. Isso é bom para calças, para saias, tá? No meio das pernas. Tem a opção de você fazer apenas com os vértices selecionados, com o grupo de vértices. Você pode voltar aqui, se você não gostou do que aconteceu, você clica em undo, você volta. Mas eu vou clicar aqui no 8-Pint do Blender mesmo. E vou vir aqui na seleção de ossos e eu vou pegar o M. Shoulder, que é o meu ombro, tá vendo? Desse lado aqui, left. Vou vir aqui no meu Tools, pegar aqui o meu Mix e vou reduzir aqui o peso em zero. E nesse ombro do Mix, depois a gente sobe um pouquinho o ombro que ele tá pra dentro, tá? Eu vou tirar todo o peso do meu ombro. Pintando de azul só em cima do ombro. Você toma cuidado de ficar dando zoom, virando e pintando onde não deve, tá? Agora eu vou achar o meu M, show da, é, R, né? É esse aqui, vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Então, não adianta você trocar de Adon achando que vai ser mais fácil a pintura de peso, porque a pintura de peso não é do Adon. A pintura de peso é do Blender. Então ou você aprende a fazer ou aposenta a criação de roupas e vai para a criação de objetos. Eu não vou fazer muito. Se você vê que deu uma entortadinha, lógico que o avatar não vai ficar desse jeito, né, gente? Ó. Tentei, acabei pintando aqui embaixo que não devia. Então, vocês trabalhem na, no 8pite de vocês, na manguinha. Tem um vídeo sobre isso, tem no VIP também. Caso vocês queiram ver o VIP, é uma galeria tá de vídeos que eu deixo lá. Você paga um valor simbólico como ajuda, né? E eu coloco uma galeria de vídeos lá. E aonde eu coloco todos esses vídeos assim mais técnicos, mais demorados, que precisam de um pouquinho mais de explicação. Eu coloco lá no, na galeria VIP e deixo lá para que vocês possam ver sempre que quiserem. Depois, se vocês querem renovar, cada três meses vem uma renovação para vocês. Vocês podem renovar ou não, também fique à vontade. Feito isso daqui, eu vou selecionar a roupa, vou vir aqui no Bento Bunny. Também vocês ajustem o meio da saia, eu esqueci de mostrar isso, mas o meio da saia. Vou vir aqui, só para mostrar para vocês. E essa parte aqui, ó, toda desconfigurada, também é feito com 8 Pint, é a mesma coisa que eu fiz na calça, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não. Então o vídeo fica extremamente longo, mas tudo o que eu fiz na calça, na, no meio da calça, você também vai fazer aqui. E agora eu vou exportar, para exportar eu venho em mesh export, mesma coisa, ativo o triângulo para não dar erro na exportação, caso queira, modificador se tiver aqui, um solidify, alguma outra coisa. Como é o assignator ah, Alice, eu não vou mexer em nada, nem fazer o load presets, mas caso você tiver trabalhando com Maitreya, Legacy, Buddy, tá tudo aqui, o Slink, você seleciona ele, ele já vai configurar aqui para você, Export, vou pôr na área de trabalho aqui, porque fica mais fácil, vou colocar vestido, vestido aula, vamos lá no jogo, vou tirar a calça, vou trazer o vestido aula, aqui, lembre-se gente, a configuração, para não entortar, para não deformar, é no 8-Pint, aí você vai ter que colocar primeiro no corpo e ver se está deformando ou não, qual é o buraco que está fazendo, voltar no Blender, afastar, upar de novo, não é porque às vezes eu posto lá no, no Discord o meu peso maravilhoso e fala, uau, entrou certinho, Tá completinho, tá certinho? Não, teve umas configuraçõezinhas aqui ali. Claro que não tanto como faço no avastar, é né? muito mais simples, muito mais rápido. Mas aqui, ó, aqui no meio a gente não arrumou, por isso que ele tá deformando, aqui é o certo era afastar um pouquinho lá depois e só. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, muito rápido. O bom desse Bento Buddy é que você pode comprar e ter lá um suporte no Discord, mesmo que você não compre e queira um suporte lá no Discord, para ir conhecendo, vai lá, entra lá no, no Discord deles, tem na, na página deles, no, dá uma olhadinha se tem no canal deles, qualquer coisa, vai lá no Discord do meu servidor, que eu passo o Discord deles, para que você entre e peça informação, mas é isso, a parte de animação deles é muito bacana, eles têm suporte para o Make Woman, eles têm o suporte para o Avatars do DAS, você pode exportar o avatar do Daz e usar o avatar do Daz. Eles têm suporte para o, o, o Mixamo, que é de animação. Você pode usar as animações de lá para o jogo. É muito bacana, vale a pena conhecer. Não é um valor muito alto para você investir. O valor realmente é um valor acessível. 5K você gasta com tanta besteira no jogo. né? Reserva aí 5K para gastar com esse addon para conhecer se você não gostar beleza deixa aí no cantinho mas é muito bom o único problema os vídeos dela não tem áudio esse é o problema tá fora isso não é difícil trabalhar é super simples quando você edita tem um buraco aqui vai lá no Blender edita exporta de novo ele não fica com erro quando você edita ele já exporta com a edição que você fez que eu achei muito bacana é, o rig de unha de anel também é facinho, é a questão de você testar, treinar, tá bom? Então é essa a dica de hoje, espero que você tenha gostado, não esqueça do like no vídeo, compartilhe para o pessoal conhecer essa nova ferramenta, que não é tão nova assim, mas um pouco desconhecida pelos jogadores, custo e benefício para mim, aprovado. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá!